tinha que saber a linguagem, para eu fazer o que eu acreditava, senão ninguém ia colocar fé nisso. Eu, eu sou Monique Evelyn, tenho 22 anos, Salvador, filha única, dona Neuza Seuari. Quando eu criei o desabafo, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas não estava ligando isso à tecnologia. E junto com o pessoal do desabafo, a gente criou a rede social Ubuntu, né? Que foi o processo de criação, software, plataforma mas pensando numa forma de liberdade, né, que é software livre. Criando a rede social Ubuntu foi muitas vezes, tipo, assim, eu quero entender como funciona, e se eu não entender isso, eu nunca vou conseguir fazer nenhuma rede social com esse foco em negritude. Por quê? Quem domina essas tecnologias de software são pessoas que não entendem o que a gente está passando. Preciso criar uma plataforma? Eu não sei. Eu preciso que alguém me explique alguém que faça. Então eu preciso de recursos humanos, pessoas para fazer aquilo, determinada área. Então eu fui juntando pessoas, eu sempre penso assim: quem são as pessoas que podem complementar aquilo que eu não sei? E depois de quatro anos, que aí começamos a pagar as contas. Tecnologia é tudo que vai aprimorar alguma coisa, não necessariamente está ligada a software. O que eu vou incorporar para melhorar alguma coisa? Seja em movimento social, pode ser uma plataforma também. Mas não se resume nisso, porque quando a gente fala em inovações tecnológicas, a primeira coisa que vem em mente é a internet e computador. Então se você não tem nada relacionado a plataformas, você não está inserido nesse meio. Então a gente tem que romper isso. Tem tecnologias sociais, seja a metodologia no espaço, seja online, seja off. Né? Então ter essa relação de mudança e de complemento é muito talvez mais simples para a gente se aproximar de uma galera, principalmente da base, para entender que todo mundo está fazendo tecnologia. Como popularizar essa linguagem, porque popularizando as pessoas tem mais vontade também de estar lá. Eu entendo que o domínio dessas tecnologias possibilita que o que eu acredito soe como caixa de ressonância. Chegue mais longe pelo simples fato de eu utilizar essas tecnologias. A fala, a escrita, uma plataforma, uma câmera. Nem todo mundo quer abrir o código pra gente. E quando a gente sabe, a gente tem que abrir o código para todo mundo, pros nossos. É que nem ponte. Eu tô do lado direito e do lado esquerdo. Eu atravessei a ponte, consegui entender o código daqui, agora eu tenho que passar para lá. Porque essa galera daqui, que sempre nasceu do lado direito, nunca vai querer atravessar o lado esquerdo para explicar isso. Estamos conseguindo identificar cada vez mais cedo qual é o problema e colocar nome em cada um. E poder criar nossas nariz. Claro que por diversas questões, alguns acessos estão mais possíveis. Aí as ferramentas estão chegando. Está né? acontecendo e em longo prazo vai ser não mais fácil, mas vai ser tudo possível.